atingida com um tiro no pulmão. Uma das vítimas, o Caio Lucas, era membro da igreja desde criança. Por que que isso acontece? Mas a gente não sabia se existia possibilidade, né, de ter outras pessoas envolvidas naquilo. Era o pessoal se cobrindo com o corpo do, da outra pessoa, um pouquinho demorado ali, né? São segundos que duram uma eternidade, né? Olá, amigos que nos acompanham hoje em mais um episódio. A gente vai falar um pouco sobre um caso que marcou Suzano e apresentou Suzano para o mundo todo o episódio do Raul Brasil. Fica com a gente, que a gente está aguardando você. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Lourival, sou delegado de Polícia de Suzano. Fui convidado para participar aqui desse programa muito interessante. Nós vamos contar um pouco sobre o caso Raul Brasil. Olá, eu sou a Adna e eu sou sobrevivente no caso do Raul Brasil. Bom, eu sou o Dario. Muito respeito, com muita atenção, a gente vai tratar do caso ao Brasil, vai relembrar e com o um objetivo principal é de que algo parecido nunca mais aconteça. Fique com a gente e acompanhe o programa completo depois da vinheta. Boa tarde ou boa noite, depende aí do horário que você está nos assistindo pela internet. Eu sou o Daril, nós estamos aqui hoje com o meu parceiro de sempre, o Bispo Júlio, com o Dr. Lorival, que é delegado de polícia, com a Adna Isabela, que é uma sobrevivente desse caso do Raul Brasil, e a gente vai tratar um pouquinho desse caso que aconteceu em 13 de agosto de 2019, que marcou a história da nossa cidade e a gente tem a intenção de relembrar, de aprofundar alguns detalhes e principalmente de deixar uma mensagem de cautela, de cuidado, para que nunca mais aconteça algo assim do tipo. Bispo Júlio, o que, que a gente começa dizendo? Que que o, senhor, o senhor que traz sempre uma mensagem aí que Aquece os nossos corações. Como que a gente começa quando a gente vai falar sobre um caso tão, tão complicado, tão, tão doloroso, né? Bom, é, esse é um caso daqueles que a gente percebe que deixa uma memória em todo mundo. Ele é relevante, né? E, e tudo que é relevante cria em, te, precisa criar na nossa vida a, algum tipo de mudança e algum tipo de reposicionamento na vida. Né? Quando a gente percebe isso, é, a gente chama muita coisa de relevante hoje. Tudo ah, tem que ter a sua relevância. Isso é muito relevante, mas as notícias elas vão se atualizando com tanta velocidade e logo a pauta muda. E a grande pergunta é o que aquilo trouxe de aprendizado ou de clareza para nós a respeito da vida. A Bíblia tem um... um, um trecho no livro de provérbios, eu sempre gosto de citar, doutor, quando você claro. me pergunta, que diz assim, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Parece um contrassenso você dizer, é melhor ir num lugar de luto do que num lugar de festa. Mas o texto ele segue dizendo o seguinte, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque onde há luto, a gente se encontra com a realidade da vida. As festas camuflam muita coisa. As celebrações, elas maquiam, né? Há muita maquiagem, há muito disfarce nas festas. Mas no lugar de luto a gente encara realidades. Então acho que é importante a gente voltar aqui à memória, lembrar do que aconteceu no Raul Brasil, para que a gente se coloque face a face com realidades. Realidades que a gente não pode ignorar. E que muitas vezes, por ignorar, a gente chega a casos como esse. Então acho que é um ponto importante relembrar... É uma memória de dor, mas que causa em nós um certo reposicionamento. As lições do luto são maiores que as lições da vitória. Eu vou aproveitar, vou fazer uma correção. O caso Raul Brasil aconteceu em 13 de março de 2019. Eu falei agosto, está errado. 13 de março de 2019. Dr. Lorival, delegado extremamente competente aqui de Suzano, da região, foi um dos delegados do caso, né? Correto. Doutor, eu acredito que Deve ter marcado demais a carreira do senhor, aqueles dias ali, devem ter sido intensos. O senhor ficou à vontade para compartilhar com a gente aí um pouco do, do sentimento que foi. É, Dario, a gente começa a relembrar o caso, né? Traz aquele filme na nossa memória e realmente, assim, a, a gravidade né do, do ocorrido marcou todos nós, né? É, os profissionais da segurança pública normalmente estão mais habituados com cenários de violência, né? uh, locais de crime em geral, mas aquele é, foi muito fora do normal, né? muito trágico e marcou todos nós. Né? Não há como falar no caso Raul Brasil sem a gente lembrar né? do, daquela data, os, os detalhes, tudo aquilo. É comum, às vezes, locais de crime, locais de confronto em que há vítimas, né? às vezes até policiais, né? muitos inocentes... É, para a gente, a gente está mais habituado com isso. No entanto, aquele cenário, a gente passa a reviver um pouco daquilo. Você vê ali jovens, adolescentes, que saíram de casa para ir à escola, né? E, de repente, se vê no meio de uma tragédia daquela. Aquilo, para a gente, foi muito marcante. né? Chama, sempre que a gente passa a tratar do caso, a gente aborda sobre esse aspecto. Assim como nós temos filhos na uhum. escola, né? temos irmãos, sobrinhos, né? Eu disse que tinha um familiar lá também Sim, eu tinha um isso, primo é. É, então, Isso tudo no, nos leva a colocar no lugar desses familiares Daquelas pessoas que estavam lá né? É, eu acredito que a gente sentiu assim No coração de Suzano, né? Sim. O Hall Brasil, uma das nossas escolas mais tradicionais é, a gente O, o suzanense nem se sentiu de alguma forma agredido naquele dia, sim, né? Sim, sim eu fui aluno do Raul Brasil. Eu também. Né? e quando os primeiros vídeos começam a circular, por exemplo, o vídeo daquele portão de entrada, algum daqueles vídeos, então logo me vem a memória os, o meu tempo de estudante e eu circulando por aqueles é, corredores e naqueles pátios, assim como vocês, né? É, automaticamente a gente se liga ali, né? Sim. É eu. A minha mãe estudou no hall Brasil, wow. alguns tios meus. Eu estudei, eu tinha um primo lá estudando naquele dia, que também, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Ah, Dina, mas você estudava lá naquele dia, né? Sim. Você estava lá, é, conta um pouquinho para gente gente. É, é a primeira vez que eu converso com você, mas acho que já devem ter te perguntado tanto sobre isso. Mas compartilhe um pouco com a gente como foi a experiência. É, eu estava lá no dia, estudava lá, já fazia uns... Três anos, se eu não me engano, né? Meus pais se conheceram lá, inclusive. Meu irmão também estava lá no dia. Graças a Deus ele ficou bem, pelo menos fisicamente, né? Não teve dano nenhum. Mas eu fui atingida com um tiro no pulmão, nas costas. Ele perfurou, parou aqui e quase morri. Mas foi um milagre de Deus, assim. Os médicos olharam para mim e falaram, você nasceu de novo, né? E foi, assim, um dia que a gente nunca, eu, pelo menos, nunca vou esquecer é, Tenho que lidar com traumas e marcas, assim, todos os dias, diariamente Inclusive, estar aqui hoje é um passinho bem grande Nunca dei entrevista, nunca conversei, assim, publicamente sobre isso Porque ainda é um assunto, apesar de fazer quase quatro anos Ainda é um assunto muito presente Sim Na minha vida, na, de todo mundo que estava ali é, ou que de alguma forma participou, né, vocês também que estavam lá de alguma forma depois, mas é, é uma coisa que não tem como a gente esquecer, né. Sim. Bem... Adina, a gente tem um privilégio nesse programa aqui, que é de ter os conselhos do Bispo Júlio, <risos> eu confesso que com essas gravações agora, no dia a dia, às vezes eu penso assim, nossa, eu queria fazer uma pergunta agora para o Bispo Júlio, quase <risos> que eu ligo, porque ele vai ter, Bispo... É... A Adina falando me chama a atenção por uma reflexão que a, a vida nos traz em um momento desse nos traz. Algumas pessoas foram vítimas fatais uhum. e a gente vai carregar para sempre aí um luto para com essas pessoas e essas famílias. Mas a Adina é uma vítima que sobrevive. sobrevive. Ela, ela vence o uhum. episódio, né? E agora ela tem uma vida toda pela frente. e... Como, como que a gente vê isso do, do ponto de vista religioso, espiritual? A gente perde algumas... O momento é o mesmo. Uhum. E, e na vida de algumas pessoas, infelizmente, é um ponto final. Infelizmente, é um luto para essa família. Mas na vida de outras pessoas, é um momento de vitória. Né? A, a Adna sobreviveu, ela venceu. esse ah, a uma, da, uma das atribuições de um pastor... É, acompanhar os seus membros em todos os momentos, o seu rebanho em todos os momentos. Então, é um, é um, é um desafio, porque muitas vezes eu saio de um aniversário para um velório. Muitas vezes eu estou saindo de um velório e indo para um casamento. E desse casamento, indo para o hospital visitar um enfermo. Então, a gente consegue passar algumas emoções ao longo do dia, e acompanhar a vida das pessoas. No caso do Raul Brasil, uma das vítimas, o Caio Lucas, era membro da igreja desde criança. Então, era amigo da minha filha, cresceram juntos na, na escolinha, estavam juntos no grupo de adolescentes da igreja, faziam parte da nossa comunidade. A mãe dele, a Kelly, né até hoje o irmão dele, o Vinícius né conosco desde criança. Então... Quando o episódio acontece, por causa da proximidade do nosso templo anteriormente, ele era muito próximo do Rio Brasil, a gente tinha uma área de muita influência nossa. Então eu sabia que com certeza haveriam muitos é, meninos e meninas da igreja que estariam lá naquele momento, professores, a gente tinha uma influência naquela região como igreja. Então naquela hora eu tenho certeza que ao final do dia, alguma quando chega a primeira notícia para mim, eu sei que ao final do dia eu ia ter que lidar com isso. E como eu dizia, os nossos desafios é estar no casamento, estar no velório, e muitas vezes ouvir as perguntas do porquê. Do porquê que as pessoas olham para você, e você vai fazer uma pregação num funeral, e as pessoas estão olhando para você esperando. E aí, Deus tem alguma explicação para isso, para algo tão trágico? E aí, a gente precisa começar a medir algumas coisas. Então a gente tem aqui uma lista de vítimas, pessoas que não sobreviveram. E a gente tem aqui com a Adna que é uma sobrevivente que é ferida, é, supera todo o processo de recuperação física, tem que lidar com as marcas do seu emocional e a grande pergunta é, por que este vive e aquele não? E aí a gente pode um dia chegar e ela dizer, ah sim, graças a Deus que me livrou. Aí a mãe que está do outro lado aqui, que teve um filho vitimado, é assim, graças a Deus que livrou ela, e como é que eu lido com meu filho que não sobrevive? E aí a gente para num ponto onde a conta não fecha. Deus salva ela e não salva o meu? Ela é melhor que o meu? E esse, né, esse pensamento na mente das pessoas é que vem. Por que com um aconteceu e com outro não? É essa uma grande questão que algumas pessoas e as famílias vão carregar para o resto da vida. Essa dor. E aí a gente fazer uma leitura diferente. A gente não recebe nada por mérito, tudo é por graça. Então primeiro a gente precisa tirar dessa conta, este mereceu, aquela não mereceu. Esse é o, isso é muito importante, a gente olhar para isso. E o segundo ponto é a gente entender que o verdadeiro testemunho ah, não é você ter sobrevivido, mas é o que você fez com a segunda chance que você recebeu. Então, a grande celebração não é a eu escapei, mas é o que eu faço daqui para frente. Como esse episódio mudou a minha vida e como eu posso daqui para frente fazer valer essa vida, essa nova vida que eu recebi. Essa remete a gente a uma palavra chamada testemunho. Testemunho do latim e do mártir. Né? Daí que surge o mártir. Né? O mártir ele não é o sofrimento. A gente associou hoje a palavra martírio com o sofrimento. Mas, na verdade, a palavra martírio ela vem do testemunho, de como eu enfrento aquela situação que me, me veio contrária, de como eu me posiciono naquela situação que me veio contrária. E é justamente aí, quando a gente olha hoje, a gente tem aqui uma lista de vítimas, que a gente olha com todo respeito, que partiram dessa terra de maneira tão brutal e tão agressiva. E aí a gente olha uma lista de sobreviventes, né? e aí a gente diz, que é melhor? Por que aconteceu com um ou com o outro não. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Esse aqui tinha um plano para ele. E esse plano se encerra naquele dia. Estes aqui, o plano continua. Dando a eles uma oportunidade de fazer aquilo valer. De entender que aquilo coopera de alguma maneira. Precisa cooperar. Não para ele somente, mas para o contexto e para a comunidade que está à sua volta. Lidar com o luto é difícil. E entender que a vida tem começo e fim. E esse fim, que a gente vive de maneira tão trágica e tão marcante, agora nos deixa, para quem sobrevive, né? Essa, esse sentimento, o que eu faço daqui para frente? Como eu respondo a isso? Então, nessa hora de a gente olhar e dizer assim, Deus é soberano, mas entregou a vida dos seres humanos às suas decisões. As nossas decisões são muito importantes. A gente olha assim, por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? Eu me lembrava quando a gente vinha para cá, do primeiro homicídio registrado na Bíblia. Caim, Vítima Anabel. Qual é o recado de Deus e a lição que deixa ali? Para Caim, Deus diz assim, Caim, quando ele vê que os sentimentos começam a florar, sentimentos de violência, de morte, começam a florar em Caim, ele, Deus diz assim a Caim, Caim, sobre ti é o teu desejo, e sobre ele deves dominar. Ou seja, ele foi alertado que um desejo precisava ser controlado. Os seres humanos precisam aprender a controlar seus desejos. Está sobre a responsabilidade de cada homem, de cada mulher, dominar os seus desejos. E aí você disse: e o pobre do Abel, que foi a vítima? Abel diz que o sangue dele fala até os dias de hoje. E estarmos aqui hoje, é o sangue de cada uma dessas vítimas que continua falando e apontando um caminho para gente. Acho que a gente precisa olhar dessa maneira e encontrar a melhor saída. Com certeza. É, Eu tenho uma pergunta aqui para a Adina, mas que eu vou segurar, que é como tá a Adina hoje. né? Como é. Mas antes eu vou perguntar para o doutor Lorival uma questão mais técnica, doutor. O senhor é um delegado de polícia, da polícia civil, que está ali para entender o caso, investigar. E apurar a responsabilidade penal, né? Sim. sim. E, e ao final, pelo que a gente sabe, a grosso modo, né? Aqueles, é, um menor de idade, outro maior, que acabaram também tirando a própria vida, sim. né? E ali você não teria muito o que se imputar de responsabilidade penal. Mas também existiram outros desdobramentos, correto, né? Correto. Como ficou essa questão aí na investigação, doutor? Tá, então... É um aspecto muito interessante, né, é, que no dia, é, uma das maiores dificuldades que a gente encontrou foi o entendimento daquele cenário. É, foram chegando desde a primeira notícia, né, os fatos foram chegando aos poucos da gente. E da gente entender tudo aquilo, né, levou um, um grande tempo, porque inicialmente tinha-se a notícia, né, que os autores, e de fato foi o que aconteceu, eles passaram né, no estabelecimento comercial do familiar de um deles, né, tinham lá um desafeto e lá fizeram a primeira vítima. Isso a poucos metros da escola, uns 500 metros da escola, muito próximo. né. De lá eles foram para a escola né, e passaram a fazer outras vítimas. Naquele primeiro local né, que eles passaram, já nos foi informado, né, foi acionada a polícia, né, as forças de segurança, e aí a gente Passou a entender, né, como um caso, primeira notícia, como um caso que aparentava ser isolado. No entanto, vieram os desdobramentos, né, e aí logo em seguida as notícias que estavam na escola, né, e aí a gente passou a ingressar nesse cenário, a gente rapidamente foi para a escola com as providências necessárias, e aí chegando lá já estava, é, quando a polícia civil chegou no local, polícia militar também já estava praticamente finalizado, né, é, e o que acontece? O ataque estava finalizado, mas a gente não sabia se existia a possibilidade né, de ter outras pessoas envolvidas naquilo, né? De existir outros ataques preordenados, alguma coisa nesse sentido, porque aquilo tudo era muito alheio né, ao que se espera, uhum. né, ao comportamento comum. E aí a gente passa a, a adotar a possibilidade da ocorrência de atentados em outros colégios, né? de entender aquele cenário para evitar, caso isso fosse o que, se, o que tivesse que acontecer, né? fosse a ideia deles. Né? Então, para a gente entender todo aquele cenário, né, hoje, olhando para o passado e contando, fica de uma forma mais simples, mas no dia, ali na data dos fatos, há um empenho muito grande, né? as forças de segurança, todas mobilizadas da região, Polícia civil, né? todas as delegacias da região estavam lá presentes, colaborando muito, né? e a gente passou a, a distribuir tarefas né? para conseguir é, juntar informações e entender o que havia acontecido, né? não só o que a gente estava se deparando ali. Né? Sim. E aí alguns policiais seguiram para a casa dos, dos autores, né? passamos a encontrar anotações, aquelas armas que foram encontradas ali naquele cenário, né? o atentado... É, inicialmente esse inspirado no outro atentado que ocorreu nos Estados Unidos, então tudo isso, né, demandou um empenho muito grande e isso se estendeu desde a data do ocorrido até os meses seguintes, ali uns três meses seguintes, porque enquanto a gente não desvendasse uhum. todo aquele cenário, a gente trabalhava assim com a possibilidade de, de, de existir outras vítimas, de vítimas potenciais, de exigir outros é, atentados, né, tudo isso era uma preocupação muito grande Sim. nossa, né Existia ali uma possibilidade ali na coautoria, né, na participação de algum, uma espécie de mentor intelectual, um guru daquilo, Sim, justamente né? a nossa preocupação recaía sobre isso, a gente falou, olha, esses dois, em tese, eles estão ali, eles não vão fazer mais nada Mas existia uma preocupação muito grande que existissem outros, que outros tivessem envolvidos, né Sim. Assim como o desdobramento das investigações acabou indicando alguns partícipes, alguns coautores, né? É, que ao final, né? Nós temos um adolescente que encontra-se, na época era adolescente, agora já não é mais, mas que encontra-se internado até hoje, né? E aí a gente, no desdobramento das investigações, conseguimos refazer o caminho reverso, né? Do, do atentado, com todos os meios, a forma que exagiram, que eles se prepararam, tudo aquilo levou ao entendimento do cenário, né? Mas assim, a dificuldade maior justamente era essa E a gente era procurado pelos pais, familiares, funcionários da escola E o pessoal naturalmente né queria respostas Respostas essas que não, não vinham muito no mesmo momento né tudo, tudo cenário era, era apurrado, caótico demais Muito caótico, né? Né? Eu, é. eu cheguei bem no momento ali também é, Logo após o ocorrido Era tudo caótico, conflitante é. né Assim, eu, logo de início, uma dificuldade muito grande né que a gente encontrou era para identificar as vítimas, né? Para individualizar as vítimas, né? Parece simples, mas uhum. você imagina uhum. naquele cenário você saber quem eram as vítimas. Uhum. Alguns professores conheciam, né, mas os nomes corretos das vítimas. E do lado de fora a gente tinha uma multidão uhum. de pais, familiares, uhum. e populares que querendo respostas, sabia, né? né? Esse esse aspecto foi um desafio muito grande, né? Tanto é. que essa ocorrência ela só se encerrou no final da noite, já por volta das 11 horas da noite, né? E as investigações não pararam, né? Os desdobramentos deram continuidade. Existe, inclusive, uma série de pessoas aí para a gente agradecer e fazer uma homenagem que acabaram ajudando ali, né? Sim, a, sim. A doutora Juliana aqui da OAB de, de Suzano, que é falecida, né? Que foi uma grande amiga minha. Ela morava ali atrás e ela recebeu algumas crianças que saíram fugindo e ela sim. recebeu na casa dela, né? Era uma... Pessoa muito bacana, Dra doutora Juliana, fica aqui a minha homenagem. É, Adina, agora conta pra gente. Hoje em dia, como que tá a vida da Adina? Já são aí quatro anos, né? Você era. tava no final da adolescência, agora Sim. tá no começo da vida adulta. Sim. É, posso compartilhar com vocês um pouco de como foi aquele dia? Fica à vontade. É, vou tentar reduzir o máximo possível, mas é muito difícil falar da minha vida hoje. Sem é, falar do que aconteceu mesmo naquele dia, Sim. né? Porque além do, do físico, tem o emocional e tal. Mas, pra mim, uma das partes tão importantes quanto é o espiritual. né? Que falou muito ali. É, sou cristã, cresci na igreja desde sempre. Mas aí chega na adolescência, a gente vai conhecendo coisas novas. E aí começa... Ah, e na igreja aos domingos já tá legal pra mim, tudo bem. Só que é, não é só sobre isso, sabe? É, pelo menos pelo que eu aprendi assim na minha vida, é, Deus ele quer relacionamento, né? Além de ir aos domingos na igreja, não é uma questão de religiosidade, mas de conhecer a Deus mesmo. E fui criada nesse ambiente e tal. E, no, e eu tenho, na época eu já tinha um quadro depressivo, ansioso muito forte. Tanto que na época eu mal ia pra escola. Eu faltava muito e chegava às vezes a ter crises na sala e tal, então faltava muito mesmo. E naquele dia, eu lembro que era um dia ensolarado, e eu acordei radiante. Falei, nossa, hoje eu vou pra escola. Me arrumei, fui e era um dia normal, sabe? E lá em casa a gente brinca porque... Não sei com vocês, mas sempre tem aquela tia, a avó que sonha e fala Menina, toma cuidado porque eu tive um sonho feio com você Cuidado... Não, não teve Foi um dia normal mesmo E minutos antes do intervalo, que foi onde aconteceu Acho que faltava no máximo 20 minutos Eu lembro que eu tava na sala de aula e eu tava de fone E aí começou a tocar uns louvor E eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte muito forte mesmo, eu lembro que eu me arrepiava, segurava o choro com a presença de Deus na sala. E aí eu não lembro se foi a palavra do dia, ou se eu realmente abri a Bíblia ali, mas no celular caiu em João 3,16, que fala, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que Jesus veio ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas salvo por meio dele. E lá em cima fala... Se ele fala das coisas materiais, a gente não crê, como que ele vai falar das espirituais? E foi muito real a presença de Deus ali na sala, Espírito Santo. Mas deu um intervalo, foi beleza, obrigado Deus, bora. E aí eu desci, bem normal, e aí comecei a ver os barulhos dos tiros e tal, e não tinha muito para onde correr, né? era Ou você ia de frente com os atiradores, ou quem conseguia pular o muro pulava, mas... Eu não sabia pular muro, não ia de frente com eles. Falei, vamos jogar no chão, né? Tiro, pelo menos no chão, hum, acho que hum. a gente consegue estar tá mais protegido. E na hora que os atiradores vieram o encontro, eu estava encurralada, né? Não tinha para onde correr. Tinha várias pessoas ali amontoadas já no chão. Era pessoal se cobrindo com o corpo do, da outra pessoa, né? Foi uma cena bem feia. E aí eu não consigo me lembrar se foi antes do tiro ou depois. Mas eu lembro de olhar para o céu e falar, Deus... Por favor, me dá a mesma chance para viver da forma que o Senhor quer que eu viva. Porque eu sabia que naquela hora, o único que poderia de fato me guardar ou fazer alguma coisa por mim era Deus. E assim foi. É, o tiro perfurou o pulmão, entrou pelas costas, parou aqui. Após isso, ainda tive um trajeto de me esconder. Demorei bastante para ser socorrida, porque ainda fiquei dentro da escola. Então, foi o tempo dos policiais entrar, da gente poder fazer o percurso de saída da escola. Fiquei na calçada ainda esperando o socorro. Então, foi um processo um pouquinho demorado ali, né? Foi rápido, mas para quem estava lá, nossa, um nossa, segundo... imagino. Um... São segundos que duram uma eternidade, né? Só é, não tem... <risos> um segundo, parece que é uma hora. E fui socorrida, fui levada para a Santa Casa de Suzana, depois fui para o HC de São Paulo, né? E aí todos esses procedimentos médicos, graças a Deus, não fiquei com sequela nenhuma e tive uma perda, assim, todos eles, a maioria eu conhecia, machucaram muito, com certeza, mas um deles eu tinha, a gente tinha chegado a namorar ali e foi um das perdas mais que eu lido com luto até hoje, assim, e é como o Bispo falou, né, que a gente se pergunta por quê, por que que um fica e um vai? E aí eu lembro que eu estava no hospital, tinha saído da UTI, lá em São Paulo, e eu falei com a minha mãe isso. Falei, mãe, Deus não falou nada com a gente antes, sabe? É... Eu sabia o que Deus tinha feito por mim ali, mas a gente se questiona às vezes, né? Por que uhum. que não... nenhum aviso, nada? E aí, depois de um tempo, ela me devolveu o celular e aí eu voltei na Bíblia. E aí, quando eu li aquela passagem que eu tinha lido na sala, eu falei, Deus estava comigo. E da mesma forma que o Senhor estava comigo, eu tenho certeza que Ele estava com cada um que estava ali naquele dia, sabe? E não cabe a mim questionar o a vontade de Deus. Eu não sou privilegiada é, ou alguma é, beneficiada a mais do que os que foram. É como a gente fala muito, morrer com Cristo é lucro, né? Hoje em dia a gente vê o mundo, o cenário caótico que está. Então, aqueles que foram em Cristo, eu tenho certeza que eles estão em descanso. Claro que não anula a nossa dor aqui na Terra, né, que é gigantesca, mas Deus teve misericórdia de cada um ali, não tenho dúvidas disso. E aí hoje em dia eu faço terapia ainda, continuo tratamento, uh, tô terminando a faculdade, tô escrevendo um livro, estou finalizando inclusive, é e, e é um dia de cada vez. O livro é sobre o caso? É. Ah, que legal. Tá é. finalizando? Tô finalizando. Ah, então finaliza que agora a gente já ficou ansioso, <risos> né, bicho? E a faculdade é do quê? Eu tô fazendo gestão de recursos humanos. Legal. Né? Na UMC, tá finalizando. E é uma vitória, assim, né? A área do estudo, assim, poder é, estar numa sala de aula, assim, graças a Deus eu tive professores muito é, compreensivos, carinhosos, atenciosos, pessoal, assim, o grupo que eu fiquei... É, foram presentes para mim, porque me ajudaram muito a vencer inclusive o trauma de estar numa sala de novo, porque eu retornei à escola, só que é completamente diferente, né? É bem, não é mais o Raul Brasil, é uma faculdade, e dá aquele medo de isso acontecer de novo, né? É, a gente tem lá o transtorno do estresse pós-traumático, uhum. né? A gente passa por uma situação muito difícil, qualquer coisa que relembre, parece que a, faz Sim. um mecanismo na gente, né? Eu não chega nem perto disso, mas uma vez lá fui assaltado e você passa por um lugar parecido. Parece que o seu cérebro te fala: Ó, oh, lembra daquele dia? Sim. Eu imagino que deve ser difícil estar numa sala de aula. Mas a gente fica muito feliz, né, Bispo? Com esse relato, é, essa positividade né, que você está tá lidando com É ressignificar, com a sua vida. acho que esse é um, é um dos. É, um, é uma das chaves da vida. É, é, quem aprende a ressignificar. Ou seja, eu posso dar um significado trágico. Somente trágico Ou eu posso a partir daquilo é, Repensar a vida Reorganizar meus pensamentos, realinhar E acho que esse é o, é o grande papel da sociedade Em tudo que acontece Então a gente precisa se questionar Não apenas é, O que poderíamos ter feito né, Ou o que eu posso fazer Daqui para frente é, é re, Retomar né, o pensamento sobre isso Então é bonito de ouvir a história dela demais. E de ver como ela reagiu positivamente E está fazendo valer Estou fazendo valer a vida que eu recebi A nova chance que eu tenho né? Vou fazer com que a minha história seja é, Uma semente No coração de outras pessoas Acho que esse é o a contribuição Que a gente que permanece Continua Doutor Lorival Parabéns, Sim. O senhor agora como delegado de polícia Um dos delegados do caso E acho que Uma das pessoas mais qualificadas Para falar sobre isso O que fica de lição o que a gente faz para evitar, do ponto de vista de segurança pública? Bom, é uma grande lição aqui que, que eu acho que foi foi passada, né? Nesse momento muito muito importante é o relato, né? Da Ádina, né? Essa história de superação, né? Que sobreviveu tudo aquilo, né? E a gente, ouvindo o relato dela, a gente retorna, né? Na, nas fases das investigações, eu fico pensando, né? É, como aqueles jovens, né, os autores, né, aqueles que morreram no local, como que eles planejaram tudo aquilo, que eles tramaram tudo aquilo. Uhum. Né? É muito difícil de dizer o que teria levado eles uhum. né, a planejar e executar esse ataque. Né? Teve, a gente aprendeu documentos, né, papéis, objetos que a gente conseguiu remontar uhum. né, o caso é, de trás para frente e entender o caminho que eles seguiram para chegar até ali. E teve até uma passagem, assim, é, algumas delas, uma das que nos chamou muita atenção, o autor mais velho, ele era influenciado pelo mais jovem, né? E aquele autor mais velho ele foi responsável pela locação do carro. Ele trabalhava, tinha uma renda, tinha um emprego, tinha família de bem, né? Ambos tinham famílias, assim, que também ficaram consternadas com aquele cenário todo, né? É, a primeira coisa que nos chama a atenção é que a, talvez a família não conseguiu vislumbrar aquilo que estava se passando na cabeça deles, né? Esse, esse aspecto aí nos, nos preocupa muito, né? E a gente sempre fala, né? Os pais onde a gente anda, fala, olha, é, vamos, vamos olhar os nossos filhos, o que, que eles estão fazendo, com quem que eles estão se relacionando... É, sobre o que, que eles estão conversando, né? Às vezes, pessoas de bem acabam se desviando e tomando um caminho muito, muito estranho, né? Muito, muito errado. É, de um dos autores que, que alugou o carro, né? Tem uma coisa que, entre as passagens, teve uma, a gente pegou uma conversa entre eles que nos chamou muita atenção. Ele falava assim, falava para o olha, a gente bateu o carro, a gente quebrou o retrovisor do carro que era um carro alugado, né? Ele manifestou uma preocupação com o objeto material ali uhum. e, e se portando como uma pessoa de bem, ele falou: olha um carro ali, né? Nossa, a gente danificou, né? Aí o outro, né? Naquele, naquela intensidade, daquela ideologia que estava seguindo, falou: nossa, você está se preocupando com o carro porque a gente vai morrer mesmo, né? Isso é, mais de uma semana antes do ocorrido. Então é, é difícil de entender o que se passava na cabeça deles né? Mas há uma preocupação muito grande de uhum. é, levar os nossos jovens para um caminho correto né? Para não, não chegar a esse ponto né? E que nós estejamos acompanhando eles né? Às vezes é, o seu filho está em casa e está com o celular Ele viaja o mundo, né? ele tem acesso a muita coisa e os pais não sabem e muita é. má influência. Muita né? Má influência. o A é. gente falou sobre isso aqui, não é, bispo? Uhum. Falando do caso Guilherme de Pado o senhor falou o quanto é importante a figura do amigo, né? Olha, não faça isso e tal. E a gente chamou atenção naquele caso o quanto a, a esposa lá do Guilherme de Pado a, a Paula, meio que era uma, um combustível para aquele Um combustível ele... ao invés de ser quem talvez tira isso da sua cabeça, né? E aqui, isso. mais uma vez, pelo jeito, né? Eu... A gente tem um trabalho com adolescentes já há muitos anos. Hoje a gente atende centenas de adolescentes na cidade e em outros locais também. E, e, e o que é muito claro é que o adolescente ele vai procurar um grupo. Ele sempre vai achar uma turma. Né? A gente está saindo da adolescência, entrando né, na vida adulta. e Ela vai sempre procurar uma turma. Então, eu sempre, alguns anos a gente começou a perceber isso. Olhando para o nosso lado de igreja, olhando, cuidando como família. A gente sempre tem na igreja ó, um bom, é, uma boa escolinha para crianças e um bom grupo de jovens. E no meio sempre aparecia o adolescente. Porque o adolescente ele não é a criança que você leva pela mão e não é o jovem, já adulto, que caminha sozinho. Ele é um híbrido. ele ainda Ora ele é criança, ora ele é adulto. O adolescente está nessa fase de transição, de transformação. E nessa hora ele vai procurar uma turma, ele vai achar a turma do jogo online, ele vai achar a turma do colégio, ele vai achar a turma do condomínio, vai achar a turma da rua, vai achar a turma da igreja, ele vai achar a turma é, de algum interesse comum, do esporte, ele vai achar uma turma. E o grande risco é que turma que ele vai achar, que turma que a gente vai proporcionar para eles, pode ir para uma turma boa, pode ir para uma turma de influência ruim. E aí o papel dos pais e da família é muito importante. Por quê? Para onde a gente está caminhando numa vida tão acelerada, onde eu pego meu filho bebezinho e eu não estou com disposição para dar atenção para ele naquela hora. O que eu faço? Boto aqui um videozinho, toma aí e se entretenha. Eu já não percebo, então a, a chupeta mudou, né? Antigamente colocava uma chupetinha para parar de chorar. Hoje, para que eu possa, de fato, ter um momento de tranquilidade, eu não quero me estressar, toma aí, vai assistindo um vídeo. Só que hoje ele está assistindo um vídeo da galinha pintadinha e está rindo só que amanhã ele vai ter um outro vídeo para satisfazer o que a mente dele agora quer, e depois um outro, um outro, e às vezes vai passando desapercebido diante dos nossos olhos, então a gente corre, sai muito cedo para trabalhar, volta tarde, aí o nosso trabalho exige agora que você faça uma pose, que você é, estenda até mais tarde isso, ou faça aquilo, entregue um relatório, e, de repente, dentro dos quartos, os filhos estão se perdendo, não é na rua, mas dentro das próprias casas. Na internet. Na internet. E aí a internet não é boa nem ruim, né? é a intenção com que eu a utilizo. Então, hoje, o que o doutor fala é, ok, sobre estes jovens, ao longo de semanas atuando nisso, e aí, quem está à volta... E aqui eu não estou condenando especificamente a família, eu só estou chamando a gente para uma reflexão. Eu tenho percebido as pessoas à minha volta? Será que aquele vizinho que mora na minha porta da frente é que eu ignoro? Quando muito aceno com a cabeça, porque eu estou sempre com pressa. Oh, e passo. Gente, hoje os nossos apartamentos colocam as nossas portas a menos de dois metros de distância uma da outra. E a gente mal conversa com as pessoas que estão à nossa volta. E de repente, um jovem como esse, que passou ignorado, despercebido, talvez alguém esbarrou nele. E de repente ele está diante de todo mundo, e alguém chamando a atenção de todos, porque faltou que alguém desse atenção naquele momento para ele. Será que ninguém percebeu? Será que ninguém viu o que estava acontecendo? É, isso não justifica e nem trago a culpa para quem não viu mas chama atenção para nós nós estamos percebendo seres humanos à nossa volta Sim. inquietos perturbados né muitas Sim. vezes ali e a gente vai que foi criando uma sociedade em que a gente já não se aproxima mais do outro eu tive um episódio esses dias num avião num dos voos e eu percebi uma senhora sentada do meu lado uma, uma, uma jovem senhora sentada ao meu lado, e eu percebia ela inquieta, inquieta e incomodada com alguma coisa, mas hoje, doutor, o senhor sabe, tudo pode ser mal interpretado, tudo pode ter uma, uma interpretação ruim, e, e eu confesso que eu fiquei constrangido de perguntar a ela, de abordá-la e ser mal interpretado. Olha, olha, né, como a mente da gente vai nos isolando, né? Um do outro, um do outro. E eu fiquei ali, durante o voo, eu falava assim... Não sei se falo, não sei se não falo, se invado a vida, se isso soa mal, né? Você fica com esse constrangimento, porque vão te bombardeando. Você é isso, você é aquilo, o homem é isso, o homem é aquilo. Aborda a mulher, não diz aquilo, você vai ficando com isso. que Eu já não tenho mais como tocar os outros. E aí foi... E, e a coisa foi indo assim, eu olhava e falava, meu Deus, era um voo curto, um voo do Rio para São Paulo Quando o avião pousou, olha olha o tempo, quando o avião pousou nós nos falamos E, e foram assim, os minutos em que o avião taxiava e o desembarque, cinco minutos de uma conversa Que foi tão edificante, tão positiva, que ela falou assim, ah, minha alma que bom. E aí você passa assim, poxa vida, e aí eu também, também aliviei a minha, tipo assim <risos> Mas a gente está do lado de uma pessoa, colado ombro no ombro, e muitas vezes não percebe o próximo. Sim. Adina, ah, e você está estudando recursos humanos, que é para lidar com o ser humano, sim, relações humanos, conversar com as pessoas, ajudar as pessoas. E você está escrevendo um livro, e está quase terminando. E o que, que você já conta desse livro? Qual, qual que é a estrutura dele... O, o, o que, que ele já tem ali, como, como que vai ser. Um spoiler. É, esse livro acabado. É, tô muito ansiosa, porque ali eu conto detalhes, assim, coisas que é, muito pessoais mesmo, que às vezes a gente não tem. não leva isso para as pessoas diariamente, uhum. até porque acho que tem cortes ali que as pessoas talvez não queiram nem saber, né? Mas ali eu compartilho mesmo detalhes. Antes do acontecido, porque lá em casa a gente tem um quadro, assim, de milagres fora do normal. Minha mãe, ela fez tratamento contra câncer de mama, é outra vitória. Então, assim, a gente tem todo um histórico ali familiar bem delicado. E aí vem o um acontecido. E naquele dia tem muita... a mídia, né, falou bastante de muita coisa. E... Nem todas foram verdades, né? Acho que ninguém melhor do que alguém que estava lá dentro para falar com, talvez, propriedade do que aconteceu, né? E acredito que é uma história triste, catastrófica, assim, é, mas, pelo menos, do meu, da minha parte, tem coisas boas, sabe? Eu acredito que de tudo a gente consegue tirar algo positivo, e como vocês falaram também, como a gente pode olhar pra isso de uma forma diferente? Eu não acho que seja justo a gente fingir que não aconteceu. Sim. Deixar 13 de março lá atrás, não vou olhar pra isso porque é muito feio. Mas, poxa, eu tô aqui. Eu sobrevivi. E a gente precisa pensar em formas de, de lidar com isso, né? Você diz, tem coisa que eu falo ali que a mídia falou que não era verdade. tem Fala uma pra gente assim que você lembra. Olha... Não era bem isso. Ah, é, ao meu respeito falaram muitas coisas, do lugar que eu tava, da forma que aconteceu, envolveram pessoas ali dentro e muita coisa não foi daquela maneira, sabe? Teve muita fake news ali. Sim. E que acho válido mostrar o outro lado da moeda, você sabe? A, a dinâmica do ocorrido. Isso, orgulho. exatamente. Tá. E no seu livro você faz algum comentário, você chega a dizer alguma coisa sobre os autores ali do ataque... Não sei se você já tinha visto eles na escola, assim. É, assim, sobre eles eu não tenho propriedade nenhuma pra Sim. falar, porque eu não tinha contato, não conhecia. Então, a experiência que eu tive com eles foi exatamente a do dia. Naquele dia. Então, se resume naquilo. Acho que é difícil olhar pra eles como uma pessoa individual, sabe? Porque eu não sei quem eles eram sem ser naquele dia. Entendi. Eu não sei quem eles eram em casa, quem eles eram na escola. Então, neles, assim, eu falo, mas acho que passa... Só ver minha visão mesmo ali sim. do dia. Doutor Lorival, algum comentário de algum detalhe da investigação hum, que o senhor acha sim. que seria interessante, assim, que eu, que eu não tenha perguntado, de repente, sim, sim. né? Doutor, tem um detalhe. Ah, eu estava aqui ouvindo as palavras do bispo, né? Falou de prevenção, né? É, isso sobre o aspecto geral, né? Depois a gente fala da questão da investigação. o A prevenção à criminalidade, né? É, fazendo um esboço, um aspecto geral, né? ela tem várias fases, várias BS primária, secundária e terciária. A prevenção primária, né? ela aborda a formação da pessoa, né? inclui a família principalmente, a sociedade, o meio social onde ela vive. Né? Isso é o que vai formar a pessoa, o caminho que ela vai seguir. A escola vem influenciar também né? o meio social onde ela vive. Daí a prevenção primária é a mais eficaz. Quando a pessoa já chegou a praticar um delito, qualquer que seja, um desvio de comportamento, atua-se o poder público, né? o Estado, que já é uma prevenção, trabalho policial, a prevenção secundária. Essa é menos eficaz. Que é a correção. Quando a gente chega nesse ponto, né? o Estado já falhou, uhum. a família talvez tenha falhado, né? isso nos leva a reforçar essa questão, da importância da sociedade, da família, né? na formação das pessoas. E... Assim, com relação aos aspectos da investigação é, Muita coisa que, que a gente via Que foi passando desapercebido né? Por exemplo, eram jovens A gente acredita que, que eles planejaram o atentado Por aproximadamente um ano antes Isso teve início com conversas comuns Grupos de WhatsApp Vamos fazer o atentado Vamos fazer de tal forma Vamos fazer assim Aquilo foi se intensificando alguns eh, se distanciaram deles quando viram que realmente a, aquele tipo de assunto, aquele tipo de ideologia era muito intensa, né? Outros gostaram, né? E, e deram continuidade, né? Isso durante a investigação a gente conseguiu entender, né? Então, começa essa, com um grupo maior que vai afunilando sim, sim, medida a medida que se aproxima. aproxima. A questão do preparo material deles, né? Eles adquiriram arma, eles adquiriram eh, Flecha, aquela, é, instrumentos militares, coturnos, eles frequentaram clubes de tiro, né? uhum. até isso. Inclusive, eles, é, eles tinham todo um simbolismo na execução do crime, aquela machadinha, né? era tudo para eles muito simbólico, né? mas eles tinham um preparo. Né? Eles tinham um dispositivo para recarregar a arma rapidamente o jet-logger, né? tinham bastante munição. São, são aspectos que nos chamaram a atenção, né, que a gente verificou ali que embora não fossem jovens que estavam no dia a dia naquela criminalidade comum, né, que é roubo, furto, tráfico, a gente está muito acostumado a lidar, mas eles estavam com aquela ideologia muito firmada na mente deles, né, e juntando meios materiais, se preparando, guardando dinheiro, né, daí que a gente é, reforça essa questão da importância da família, saber o que está acontecendo com os filhos, né e os desdobramentos também, né? Eles adquiriram a arma, por exemplo, né, aqui no município, a gente conseguiu depois chegar nas pessoas que venderam as armas, as munições, né? E, e aí entra sendo uma no aspecto jurídico até, que embora não seja o momento, mas veja é como que uma pessoa em sã consciência vende uma arma para um adolescente. Não importa as circunstâncias, Você vendeu uma arma para um adolescente, né? Uhum. Isso não é normal, né? Ah, é uma arma raspada, uma arma que não tem identificação Pior ainda, porque se tivesse no seu nome você não teria vendido Para o adolescente essa arma, né Se você achasse que ia ficar tudo bem que ele, que ele iria fazer algo de bem com essa arma Você venderia uma arma legalizada do seu nome para ele, né Então hum. você vê que já houve ali, né No meio social é, Um desvalor, né Dessas pessoas que colaboraram ainda aqui indiretamente né? E, enfim, foi uma... Uma questão Depois a gente conseguiu achar é, anotações e anúncios, depósitos bancários, que eles efetuaram pagamento de armas e munições para adquirir os objetos. né Tudo isso levou né ao desfecho final e foi abastecendo eles né hum. naquela ideia, né e até a execução em si. E existiram, eu tenho a impressão, doutor, mas é, eles fazem algo impensável, uma atrocidade... Mas até eles chegarem ali, existem várias outras pequenas isso. ilegalidades, inclusive isso. de terceiros, né? Porque isso, eu acho isso. que se, se todo mundo cumprir a lei, é, justamente. eles não tinham aquelas armas. Justamente. Não há é? Armas, munições, justamente. E a gente tem uma outra, eu acho muito interessante, inclusive me divide muito pensar sobre isso. E a gente tem falado sobre isso, que é a liberdade de expressão, né? Uhum. E nós temos uma discussão no assunto liberdade de expressão, que são as ideologias extremistas, né? É, ideologias que chegam nesse ponto extremo de atrocidades tal. E uma corrente diz assim, isso não pode ser permitido nem falar, nem divulgar, nem se conversar sobre isso. E uma outra corrente diz assim... Não, a gente tem que deixar as pessoas expressarem todos os pensamentos. Inclusive os abomináveis. Para a gente ver que eles pensam assim... E se aproximar deles e, e, e coibir, e corrigir. Porque senão... É, se a gente proíbe a manifestação dos pensamentos abomináveis... Eles ainda assim vão existir e vão ser manifestados no clandestino. Né? Eu confesso que eu não tenho certeza da minha opinião, <risos> se eu proíbo os pensamentos abomináveis, porque eu tenho medo que você acaba convencendo outras pessoas, você acaba aumentando esse time das monstruosidades, mas eu acho relevante a, a outra corrente de você precisar que essas pessoas expressem para que a gente enxergue que tem gente que pensa assim né? e, que, e que fala sobre coisas, por exemplo... É, é, atentados violentos Assim né o, o bispo deve ter uma opinião sobre isso O senhor à toa no caso, a Adna também Mas o que, que a gente pode falar sobre é, isso Apenas abriu abrir um, um parênteses Há uma linha muito tênue né, Entre a liberdade de expressão né, E a incitação ao crime né? eu, eu acredito que No caso deles né, é, Talvez seja nesse, nesse aspecto né, Que a gente teria que, que, que abordar é, Vamos dizer que talvez alguns jovens, algumas pessoas sejam favoráveis a certas ideias, né? É, o fato dele ser favorável, ele tem noção do que é certo e do que é errado, né? E aí ele divulgar né violência, divulgar atentado com essa intenção, né? De incentivar, de incitar o crime, né? Isso para mim é um absurdo. Inclusive depois do ocorrido a gente viu muita coisa na internet de gente que aplaudia, né? Uhum. Teve, teve muita manifestação nesse sentido, gente que aplaudia, né? E a gente, logo após o ocorrido, né, a gente tinha essa preocupação, né? Se acautelar para saber se não poderia voltar a acontecer algo semelhante, né? E a gente precisava... E a gente vendo gente aplaudindo, então, fulano... E começava a surgir, às vezes, informações falsas. A gente não sabia, né, no primeiro momento, se era verídico ou não. Então, a gente, o tempo todo, correndo atrás daquilo, né? Tentando evitar um mal maior, né? E aí... É, acaba esbarrando, né, essa, esse momento da liberdade de expressão, né, e vira excitação, né. E existe uma tecnologia da polícia, por exemplo, para monitorar essas pessoas que aplaudiram. Por, sim, Porque, para mim, criminosos em potencial Sim, né? sim, com certeza. Né? Bispo. O que a gente pode dizer sobre isso? <risos> Doutor, se o senhor tivesse falado que tinha certeza, eu ia apresentá-lo para ser o próximo ministro do STF, não. né? Vai <risos> ter certeza sobre o assunto, assim, não temos? <risos> Todos nós estamos inseguros nesse tempo, eu acho que os últimos dias também afloram bastante isso, sobre essa, essa, essa liberdade né? que a gente busca ter. Mas eu acho que a grande questão é o entendimento que a nossa geração, a nossa sociedade está tendo hoje A gente vive nessa época da pós-modernidade Que já é chamada de a pós verdade Onde as verdades não são mais conceitos absolutos Onde a gente admite que cada um pode ter a sua verdade Tudo eu é relativo, tudo né? Tudo é relativo, exatamente aí Se tudo é relativo, doutor, o senhor pode ter uma verdade e eu posso ter outra e é, e é essa desconstrução do conceito de verdade que leva a gente para esse ponto. Então, assim, ó o que, que é verdade? Para mim, a melhor definição de verdade que eu encontrei até hoje é verdade é a informação original. Então, o cara pode estar dizendo, eu estou dizendo a minha verdade. Essa sua verdade, que você disse, é verdade. Ela confirma com a informação original? Esse é, esse é um... Porque a verdade precisa ser sólida, ela não pode ser líquida, ela não pode ser é, é, manipulável. Eu tenho a minha, você tem a sua verdade. Existe uma verdade, eu posso ter minha opinião, você pode ter sua opinião. Então o que a gente precisa hoje é começar a definir o que é verdade e fato. E a gente hoje não está vivendo isso. A gente está vivendo um mundo onde a verdade é manipulada. Eu tenho a minha, você tem a sua. Então a, gente... então, a partir de agora, se eu digo que isso é preto, o senhor disse que isso é amarelo, né? Essa tampinha é... Não, eu digo que é preto, o senhor disse que é amarelo. Não, mas essa é a minha verdade, ela pode ser amarela. Então, qual que é a informação? A gente tem um padrão, isso aqui, essa tampinha colocada aqui é preta. É a verdade. Não adianta eu querer dizer outra coisa, e dizer... Eu posso dizer que ela é feia, que ela é bonita, que ela encaixa, que ela não combina. Eu posso dar uma opinião, mas a verdade é uma só. Então, acho que hoje a gente precisa caminhar em busca da verdade. É a busca do, do, nosso, do nosso tempo. Difícil. Tempos difíceis, mas a gente tem que enfrentar. Adina, ah, a gente agora está se encaminhando para encerrar a nossa conversa, que tem, foi uma conversa muito agradável, mesmo sendo sobre um assunto tão pesado. O que, que você diz que inaugura o nosso encerramento? <risos> é, primeiramente, agradecer a vocês a oportunidade... É como eu falei, eu nunca tinha dado entrevista nenhuma porque eu não me sentia confortável e, de fato, não queria uma exposição além do que já teve. Mas o convite veio de uma forma muito agradável, as pessoas que estariam aqui. Então, agradecer vocês também por me dar a oportunidade de falar um pouquinho né, de como foi e dizer que esse quadro, eu acredito que tem um potencial gigantesco e é super necessário, principalmente para a gente abordar temas assim que, às vezes, a gente no dia a dia não tem tanta atenção, né? Mas Legal. que são muito importantes. Doutor Lourival, o que, que o senhor diz aí para encerrar é, por hoje? Eu também agradeço a, a oportunidade de participação né, nesse quadro. É muito importante né, a gente abordar, né, o, o ocorrido é um fato trágico, mas a gente procura abordar de um aspecto, aspecto técnico não sensacionalista que tem o objetivo de justamente prevenir, de conscientizar as pessoas, né, e de trazer assim um pouco da realidade, de fatos reais que aconteceram Que eu acredito que dessa forma a gente possa evitar novos acontecidos né? Que a gente possa desestimular condutas dessa, dessa natureza Que são atrocidades, esses atos violentos isso é, isso é muito importante né? E eu venho em nome da Polícia Civil Agradeço também a todos que se dedicaram muito A gente teve... Uma colaboração muito grande de todos os profissionais envolvidos foi um dos fatos que nos marcou muito. Né? É, as pessoas, os colegas de trabalho eles saíam de casa no dia da folga né? e vinham, se colocavam à disposição né? para colaborar, para qualquer a providência que se viesse necessário. Isso para a gente foi muito importante. Né? E, enfim, e em homenagem às vítimas também eu cumprimento aqui a Adina, né? Fico muito feliz, né, que tá superando esse trauma todo que marcou a todos nós. Isso aí. Bispo, como que a gente finaliza por agora? Por hora. <risos> Adina, primeiro obrigado por abrir seu coração, expor sua alma, eu sei que não é simples, mas tenho certeza que é proveitoso para quem tá em casa te ouvindo e e relatando como você permitiu Que em vez do ódio Amor é, Compreensão Ressignificar isso para algo positivo Deus te abençoe Obrigada. Obrigado doutor em, Agradeço as forças de segurança Que sempre são é, A polícia é tão questionada né? Até o dia que a gente Experimenta o serviço policial E a gente vê O quão importante é E quão eficaz é então, na sua pessoa, eu estendo aqui a toda a força de segurança do nosso estado, que é tão prestativa. Na hora que a gente precisa, a gente vê que realmente é, atende e que tem uma equipe incrível. Terminando, e eu só queria dizer para você que está em casa agora ouvindo a gente, que todos nós passamos por momentos escuros, nuvens escuras na vida e que a gente pode ir se aprofundando nelas e se perdendo nos pensamentos ou a gente pode parar e pensar se realmente aquilo é o caminho que a gente devia seguir às vezes a gente vai maquinando as coisas ruins na cabeça e a gente precisa de alguém que nos interrompa nos mostre um outro lado e nos desperte então fique atento ao seu próximo Muitas vezes aquela pessoa que a gente está ignorando Pode ser aquela que vai ser a notícia a nossa volta depois Então olhar para o lado faz bem e torna a vida um pouco melhor Olhar para o outro Bom, agradeço muito, bispo Dr. Lodival, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite Muito obrigado por todo o trabalho aqui na cidade de Suzano E em nome do senhor cumprimento todos os policiais Adna, muito, muito obrigado por ter aceitado. Sua participação aqui foi fantástica. Depois você volta com o livro. Aguardamos né? o livro. <risos> a Pode deixar. Gente conversar sobre ele. E acho que fica uma homenagem a todas as famílias e as vítimas. né? A gente nunca vai esquecer dessas pessoas. Tem uma lembrança especial sobre todos eles. E acho que uma homenagem a, a, a toda autoridade pública suzanense que esse caso foi tratado muito bem. Sim, né? com certeza. E eu acho que, principalmente aqui, personifico isso no nosso prefeito, eu lembro que eu acompanhei a cobertura pela rádio CBN, aquele dia eu estava indo muito de um lugar para o outro, e o nosso prefeito se portou sempre muito bem, sóbrio, trouxe segurança para a cidade, a gente precisava de alguém tranquilo para falar com a população naquele momento, e ele cumpriu esse papel, eu acho que Suzano mostrou que nos nossos cargos públicos aí nós temos servidores muito especiais E hoje quem está aqui é o Dr. Lorival representando todas essas pessoas E agradeço aí todos que nos assistem, né? E deixo como sempre um convite aí para o próximo <risos> Muito obrigado Uau.